Você assiste é bom, cara. Cara, gosto. você tocou num assunto aí que é até legal perguntar pra você, Galo. É, eu, eu, não, eu acho que não é muito a área que você atua comédia, mas como ator também, cara. É, Hermes e Renato faziam as piadas naquela época, e hoje, se eles viessem com essas piadas, provavelmente ia ser presos, né? ser cancelados, e, né? E, é. Pra e é qual é isso no meio, no meio que você trabalha, Kleber? Como é que é, vocês lidam com isso? Porque, cara. É algo complicado, né? Esse politicamente correto hoje, como é que fica o trabalho, cara? Cara, eu, eu não tô tanto com contato ainda com a galera nesse sentido, até porque hoje em dia é muito stand-up, né? Na verdade, eu, eu... Por falar disso, eu tenho que basear muito no que é a comédia hoje. Né? No Brasil é muito forte, que é o stand-up, não tem como. Stand-up no Brasil tomou proporções que lá fora já é muito tempo, já, né? Uhum. Como sempre, Brasil anos, Mas depois... tem uma diferença, né, Kleber? Desculpa te interromper. Lá fora os caras não tem limite, né? É. É, lá é. fora a, a, a piada é muito mais pesada. Você pega lá, tipo, aquelas fritadas que os caras têm é. lá. É. Nossa, Nossa senhora. É, é muito pesado. É. Eu, mas eu não sei, eu, eu, eu, assim, eu, eu sou muito chato com algumas... Eu gosto muito de todo tipo de piada. As pesadas e etc. Só que aí quando começa a tocar uma coisa que... Me incomoda, eu já não gosto. Então, eu tenho. não é um mimimi, mas eu... eu... Mas, mas você acha que tem limite? A famosa então, pergunta. Cara. O, cara, tem tem um, limite? um negócio bem legal, acho que... Eu não, sei, não lembro qual canal que fez, se é o Multishow ou o GNT. Eles fazem um esquema tipo Me Convença do Contrário. Aí, se eu não me engano, foi o Rabin. O Rabin foi o cara que foi lá defender. Piada, tem limite? E o Rabin hum. tá defendendo que não tem limite a piada. E vai um monte de outros comediantes e outras pessoas conversar com ele pra falar que tem. É muito legal é. até. E depois eu vou ver se eu acho. Eu, aí o, o eu, eu ouvi é um aqui. cara... Eu, eu ouvi um, um comediante falando falou, cara, a piada não tem, quem tem é o comediante, porque é o quanto o que, que ele vai aguentar daí, de viu? porrada, eu acho que foi é bem, o quanto isso. que você vai aguentar de porrada depois da sua o piada. Quase, né? Então, na verdade, quem tem o um limite é o comediante, não a piada. Você mas isso é eu meio... Quanto, cara, quanto cara, que você cara. aguenta? Exato, mas eu acho muito complicado isso, porque assim, o limite pra mim é diferente do limite pra qualquer um de vocês, Exato. Não, eu que eu não tenho um limite, entendeu? Então... Tá, o limite é município. Cara, eu, eu, minha opinião, assim, pra mim não deve ter limite. Pra mim, ou a piada é engraçada ou não é. O que vai acontecer se o engraçada, cara faz uma piada? É engraçada, né, André? Então, é é então minha... mas é que tá. assim, você pode falar o que você quiser. Se eu não achar engraçado, eu não vou mais acompanhar você, eu não vou mais seguir você. É um comediante que eu gosto. Exatamente. É. Eu acho bolos. que é isso. Não, segue, né? não não o cara, porque, tá... por exemplo, eu não gosto, eu. O meu tipo de humor não é muito de humor negro, por exemplo. Então eu não assisto muito comediante de humor negro, mas é o meu gosto. Tem gente que gosta, é que então não. É vai bom. lá e vai a dar piada, piada vai sempre retratar uma falha de alguém. E hoje, no século XXI que a gente tá, qualquer piada é uma bosta, porque todo mundo vai começar a se sentir ofendido. Por isso que eu tô gostando muito de alguns caras de stand-up aí que eles têm feito piadas da própria vida. Então, assim... Mas, cara, mas tá acho que a base é que eles estão fazendo né? é por isso, pai. Eu acho que é por isso que eles estão fazendo. Então, eu esqueci o nome do Thiago Ventura. O Thiago Ventura, por exemplo, que eu adoro o Thiago Ventura. Ele, ele, ele conta a é. história dele de uma forma engraçada. É assim, o Thiago o Ventura é do, dos quatro amigos, né? Eu, é eu, eu dos quatro, pra, eu gosto mais do Afonso. Ele, eu, eu, ele, ele, ele tem um humor muito debochado. Eu adoro ele foi o, o último Afonso a chegar Padilha. No... E foi, foi o último a chegar no grupo. Né? Na verdade, ele, ele era. Ele foi para tapar buraco, né? E eu acho que. Exato. Eu, para mim, acho que ele é o melhor. Depois, eu acho o, ainda o Márcio Donato, acho o segundo melhor, terceiro o Thiago Ventura e quarto o, Gilops, é, o que Ventura, daí é o de humor mano. negro. Ele mas é, o mas... Dele, do, do pobre, eu acho é... que é demais com ele, cara. Mas, mas vai, isso aí é, que é que muito gosto, muito né? É, então é complicado, né? E é, é por isso. isso que eu acho que o grupo fez tanto sucesso, porque como você tem quatro Sim. tipos diferentes de humor, acaba pegando muita gente. Então mas você é, acaba sendo eu gostava muito dos quatro amigos, muito, muito, de assistir todos os vídeos, de ficar, às vezes, até três da manhã no YouTube próximo. No YouTube nunca? próximo. Entendeu? Então, assim, eu ficava vendo todos os vídeos dele, o fila de piadas, etc. É eu comecei a dar uma travada quando teve o incidente aqui em Suzan, que é a minha cidade, no, no colégio. E o Di Lopes fez piada com isso, cara. Puta, aí... E... Aí eu é falei, e eu era o né? cara... Eu, eu era do cara que eu falava, mano, não tem limite, piada, véio. não tem limite. Só que aí mexeu com o negócio que tá aqui do lado, cara. Eu, eu, eu, no dia, foi muito louco, assim. Eu, a minha empresa é no centro de Suzano. E era helicóptero pra caramba, WhatsApp bombando, tipo, de conhecido meu falando tá conhecido e tudo mais. é tudo acontecendo, a gente ligar na TV, aquilo acontecendo. Pô, teve uma mensagem não que eu não sei quem, não sei quem aí chegou na escola e começam a surgir todas aquelas histórias, etc. Eu passei por isso, por morar em Suzano. Aí eu fico tentando imaginar e a família dessa, dessas crianças e adolescentes que faleceram e etc. Eu falei meu e o cara fazendo piada, bicho. Eu falei puta. Eu não vou, é, não vou mas xingar, é mas é igual, é igual você pegar a porta dos fundos, eles fazem piada com Jesus gay e tal. Isso, é, é que falar. Mas, uma uma uma é mas é o que eu ia falar. <risos> Exato. Né? Muito de quem você está. Piada vai ofender alguém. Se não, não é piada, é elogio. Desculpa, Exato. galera. Se você é um cara que defende, que piada. Cara, piada sempre vai ofender alguém. O ponto é assim, o interlocutor, a pessoa que tá falando, igual o Adriano falou, e é a pessoa que tá escutando. Cara, ah, assim, tem um limite? Não porque eu acho que a piada não tem um limite. É o que a gente falou. O limite vai do cara ser experiente, entender o público que ele tem. Por é isso que eu falei que eu gostei, gosto muito do Thiago lá. Do Thiago, não, do. Ah, é o Thiago Ventura, é o Ventura, desculpa. Do Thiago Ventura. Porque ele consegue contar piada, fazer você rir. Então, ele fala de uma, de uma classe específica, ele zomba uma classe específica, que é o pobre. Sim. Sim mas ele zoa ele. A história é dele. Na verdade, então, na verdade, às vezes a história. Eu não conheço o tipo, mas às vezes a história não é dele. Nem dele, mas. Não, é, mas ele, ele, ele tava. Já, mas ele vivenciou. É ele. Não que Não é dele, mas ele vivenciou. Né? Então, fica tá. um pouco ah, aquele. Ah, não, negócio. não mas, mas às vezes ele, ele transforma essa história dele. Daí você fala. Mas é ele. E você é, é, você sai é é é é daí, né? É uma técnica, né? Porque aqui Talvez que o Galo... Parece que você eu não tá falando os é uma... outros, que ele tá contando algo é. dele, então ameniza. Então por isso que eu falo que o Thiago Ventura para mim é um, um puta cara de stand-up hoje, na minha opinião, porque ele sabe contar piada pesada, e ele tem umas piadas dele que, mano, eu racho, bica pesada. É. Fala, mano, filha da puta. Mas ele transforma aquilo numa coisa que você que tá ouvindo não se sente ofendido, porque parece que ele tá Mas falando... Mas ele bem. é considerado de fazer esse, esse essa vira na tá cena é, do stand-up, né? Ele é, na, ele na ele é o cara do stand-up, né? é assim, é assim, é Elcio E isso aí que você está falando, eu sabia que era até uma técnica, é, eu já até vi um vídeo, acho que foi do Thiago Ventura mesmo, algum deles falando sobre isso, que é, algumas coisas que eles utilizam é isso aí, é zoar de você mesmo, é, né? é, é, zoado é quando o mais fraco vence o mais forte, sim. né? É, porque, porque aí você é São ali, técnicas e... de humor, isso. aí O Galo Sim. pode, talvez, até falar melhor. Não sei porque se já você consegue sobre sobre até isso. nesse ponto. Igual a gente falou O problema é que, igual a gente falou, a piada sempre vai falar mal de alguém. Por isso que é piada, não é de verdade. Uma a piada é, gente, é uma, distorção da, uma né? distorção da realidade. Uma distorção da realidade. Acho que o Danilo Gentili falou isso. Uma piada sempre está falando algo de alguém. Isso vai desde falar. a sua infância, é. quando você compra. Porque seu é pã queria do português? Você tá falando zoando português, velho. Português tá em assim. brasileiro igual igual cidade de português. É até engraçado, é. então, entendeu? Porque brasileiro também é um bicho. Brasileiro é um bicho, filho, é um filho, é da bicho da filho. filho da puta. Tem que que é dizer, Você, brasileiro que está nos assistindo, você é um bicho, filha da puta. Você é, é. Eu acho que é. A criatividade poderia ser utilizada para outras coisas, mas. Bem, né? Vamos usar. Agora, é. se a NASA viesse aqui e estudasse o brasileiro, a fome já tinha acabado no mundo. Mas não, a gente usa espaço do outro, né? O brasileiro é criativo, cara. É, é por é isso é que a gente gosta de contratar brasileiro, até, viu, galera? Pega é é, a, a, a nossa produção de memes, cara. Meu Deus do céu. O negócio é você, saiu você? um minuto depois, já tá caindo no WhatsApp a é, figurinha. O Adriano, meme. nós temos, nós é temos nossos stickers lá do grupo, né, Adriano? <risos> cara, é incrível, eu, cara. É, é incrível, é muito rapos. rápido, cara. É. Sai a tem notícia, negócio, um negócio, minuto verdade. depois, você já tem um meme já do negócio. O limite da piada, é, voltando, puxando para o assunto de novo, porque eu acho que é legal de falar isso e as pessoas verem, eu acho que o melhor comediante é aquele que ele vai fazer uma piada sem afetar diretamente alguém. É difícil, é é mas... fim fim. É difícil, hein? É difícil. Por isso que é ele é bom difícil, comediante, porque é... é difícil pra caralho fazer é difícil? isso. Entendeu? Agora o cara, é que, você, cara voltar uma... anos é 90 né ah. fazer. É fácil você voltar para os anos 90, fazer piada de negro, fazer de piada de loira, fazer piada de homossexual. É fácil. Só que ofende. Exato. Ofende. Ainda é mais no, no ano de 2021, com a pandemia, que a galera está de saco cheio, onde qualquer coisinha. O pessoal já fala, você não pode nem fazer uma piada. Já vira. Você não pode fazer uma piada com mais nada. Então. É uma arte mesmo, né? O pessoal teve que é, evoluir. O pessoal teve que evoluir. Eu poderia, eu poderia postar muito mais coisas no meu, nas minhas redes sociais, por exemplo, de trabalhos meus, de, de, de besteira que eu falo, de, de, de imitações, etc. Só que eu mesmo me travo, assim, porque em algum momento alguém vai vir me falar alguma merda eu não vou gostar, eu vou travar, aí eu vou parar. Eu vou parar. Oh, vou eu, um... eu conheci minha esposa no oh, meio de uma fada imitando gay. Eu conheci a Camila sempre. Ah, eu adoro! eu ah, voltar a depois. E eu converso. É Era mesmo, Kleber? É Era mesmo? É verdade. É verdade. Então, eu conheci a Camila, eu tava no e eu com a gente divertido, a gente tá aqui, e sim. eu tô trazendo as amigas, sabe? A gente tá curtindo, coisa ali, todo mundo. Nossa, junto. cara. Aí, é, isso. A Camila me olhando. Aí eu falei, parou, deu, tem alguém me olhando. O cara puxou o freio de mão. Pega ninguém <risos> da balada. A loira olhou e falei: aí, né?